exploração urbana em um depósito abandonado. Um jovem tailandês fixou câmeras em várias áreas estratégicas após captar algo se movendo em uma pequena sala. Após algumas horas, algo muito bizarro foi captado. Ele estava fazendo uma trilha com os amigos por uma grande floresta na Indonésia. De repente, ele se perdeu e começou a andar por dentro do mato. Foi quando ele se deparou com uma dupla de figuras estranhas conversando. Tapi insama saya peserta teman-teman semuanya. Mas ya teman-teman kalau kita zoom wajahnya. Elas estão adornadas com vestes brancas que geralmente se colocam em cadáveres. Ao olhá-las bem e perto vimos que o rosto parece o de defuntos mumificados. Alô O que seriam esses séries? Seriam zumbis, demônios ou algumas entidades? Opinem nos comentários. Wan to... Lagi Essas imagens foram extraídas da Deep Web. São imagens perturbadoras. Aqui vemos o que muitos dizem ser uma gravação de um antigo experimento militar alemão, que visava criar um vírus para transformar em zumbis a população de nações inimigas. O que não seria uma boa ideia, pois neste caso, as vítimas poderiam facilmente se tornarem os agressores. registradas por câmera de segurança de uma residência em Michigan, Estados Unidos. Vemos um sujeito tocando a campainha de uma casa em plena madrugada. Ele foi até o local para um acerto de contas. Não tinha algo em sua cintura, certamente um revólver. Como a vítima não estava em casa, ele foi embora. Quando a câmera captou uma pessoa vestida de palhaço com uma faca na mão indo atrás dele. Sim, é a pessoa que o assassino estava procurando naquela casa. Parece que haverá uma reviravolta nesta trama. As imagens não mostram, mas o palhaço entrou na casa e se vingou do homem que queria executá-lo e tirou a vida de toda a sua família. Na manhã do mesmo dia, ele ateu fogo na casa para sumir com as evidências de sua autoria. Investigadores do canal Caçadores das Sombras viajaram como a Amazônia em busca da lenda do Curupira. Eles foram mais para atender aos pedidos dos inscritos que habitam na região, sem levar muito a sério os relatos sobre essa criatura. Mas na floresta eles tiveram uma surpresa. Vamos, O que? O que? Fum. Fum. Fum, fum. vai vai Lucas vai mano vai, vai, vai. ele Lucas sai, sai, sai, Lucas Lucas Lucas mano. Vai. Oi. ele. Lucas Lucas Lucas Oi. Oi. Lucas Ai Ai Ai Ai Ai Ai Oi Yuri Ai Oi também tá oh, Acertou, acertou ele Ai Acertei Ai Ai Ó oh, galera, me ajudar aqui, Ai. mano Oi Yuri, mano Este vídeo foi gravado no México Era por volta de uma hora da madrugada Ui quando uma brusa decidiu fazer um ritual por meio do tabuleiro Ouija para trazer de volta o espírito de um neto que faleceu recentemente. Parece que a brincadeira deu certo. que agora pouco se via teimando no inferno, de repente percebeu que agora está aprisionado dentro de um boneco bizarro por toda a eternidade. Uma mulher acordou de madrugada com o barulho de alguém chorando em seu quintal. Parecia uma criança. Talvez alguém da vizinhança. Movido de compaixão, foi até o quintal ver se alguém precisava de ajuda. Lá ela viu uma menina sentada em frente a um poço chorando como se algo muito ruim tivesse acontecido. Mas a verdade é que nada de ruim aconteceu, mas está para acontecer. Você que zoou de alguém quando ele era mais novo. Lembre-se a vítima nunca esquece e um dia haverá o acerto de contas. <risos> Percebeu que havia dezenas de tubarões no local por onde passaria. Já era tarde demais. Não iremos mostrar as imagens para não infringir as diretrizes do YouTube O que podemos dizer é que infelizmente não restou nem 100 gramas de carne moída para o velório. A equipe do canal Fatos e Mistérios embarcou na difícil missão de caçar um Wendigo. Que é uma criatura devoradora de homens que pode aparecer como um monstro com algumas características de um ser humano. É um espírito que possui um ser humano e o transformou em um monstro. E lá foram eles pela casa onde estaria escondida essa terrível criatura com uma cama, que alguém vem dormir aqui, pô. <risos> aqui, vi, vem, vem, vem, vem, vem, olhar, vem, olhar. Do outro lado de um grande buraco na paegue, algo é captado, uma criatura vermelha demoníaca. Depois deste avistamento, por mais que os jovens a procurassem para lhe dar um fim, eles não conseguiram encontrá-la, pelo jeito, melhor eles irem embora. isso, a criatura permanece escondida no bosque aguardando pela sua próxima vítima.